Olá, eu sou a Maria do Bloglovo Maria e hoje, com a ajuda de outros bloggers e youtubers, vamos-vos dar as melhores dicas para tirar fotos dentro de casa. Por isso, se esse assunto vos interessar, é só continuar a assistir e espero que gostem. Ok, antes de começarmos é preciso saber o que é que vamos utilizar para as nossas fotos. Vocês podem usar uma câmera DSLR, podem usar uma câmera compacta, uma a minha, mas quando eu quero tirar fotos rápidas, simples, que vão ficar Bem, logo à primeira eu uso o meu telemóvel e a maior parte das vezes eu utilizo o meu telemóvel com a câmera frontal, muita gente não se sente confortável a utilizar a câmera traseira porque não consegue ver o que é que está a acontecer, por isso se por alguma razão vocês não se sentirem confortáveis, usem a câmera frontal, nem que seja para treinar para eventualmente vocês passarem para outro nível, mas eu adoro tirar fotos com a câmera frontal e estes são alguns exemplos de fotos que eu tirei e adoro-as, muito sinceramente e a maior parte das fotos eu tiro assim porque sei que vai ser muito mais rápido, muito mais fácil porque eu estou a ver exatamente o que é que está a acontecer e outra coisa que vocês podem ou não precisar é um suporte. Vocês podem ter um tripé pode ser destes pequeninos para a vossa câmera, de uns maiores para a câmera reflex claro, se vocês usarem um telemóvel vocês precisam deste adaptador para o tripé mas a verdade é que é muito possível vocês não precisarem de nada destas coisas não precisarem de selfie sticks, não precisarem de tripés porque vocês podem simplesmente colocar o vosso telemóvel sobre alguma coisa para a foto funcionar eu faço isso muitas, muitas vezes e funciona a Filo tem uma ideia para vocês de como vocês podem usar o vosso telemóvel para tirar fotos e gravar vídeos sem precisarem disto, por isso vamos ouvir. Oi, é moda, espero que esteja tudo bem com vocês e este é o meu local favorito para tirar fotos, para gravar conteúdo no geral, é aqui que eu gravo os meus vídeos para o YouTube, onde gravo os vídeos de penteados que posso posto no meu IGTV e tiro fotografias também dos produtos que eu posto no Instagram ou no blog. Eu uso o meu tripé com o meu suporte de telemóvel, mas não tenho que o fazer se não tiverem, podem simplesmente encostar o telemóvel a um livro ou uma parede e tirar fotografias usando o temporizador, por exemplo. E queria também vos dizer que para tirarem fotografias em sítios diferentes da vossa casa, por exemplo, na cama, na mesa da sala, na mesa da cozinha, no chão, aproveitem sítios diferentes para tirar fotografias, fazerem coisas engraçadas e diferentes com os produtos ou as coisas que querem partilhar online. Não se esqueçam de aproveitar a luz natural. Estamos todos em casa fechados, mas... Temos luz natural a entrar pelas nossas janelas, então temos que fazer uso dela. Peace. Um dos meus sites preferidos para tirar fotos é sem dúvida o quarto. Porquê? Porque tem uma luz natural incrível. A Leira também adora tirar fotos dentro do quarto, por isso vamos ver o que, é que ela tem a dizer sobre isso. Oi pessoas, eu sou a Leira Reis. As minhas dicas para foto em casa são fotos no quarto. As últimas fotos que eu tirei foram exatamente aqui. Bate um sol bem forte durante a tarde e eu uso isso ao meu favor. Eu uso o meu celular, que é um Galaxy Win. Tenho ele há seis anos, mas ainda super funciona para foto. Agora vamos para o que interessa, as fotos. A selfie do meu aniversário, por exemplo, eu tirei daqui desse canto, usando a minha mão mesmo. Na câmera frontal eu usei o timer do meu celular em 5 segundos. A selfie do dia das mulheres eu tirei da minha janela e eu usei a câmera frontal no modo manual e é basicamente isso. Essas foram as minhas dicas, eu espero que vocês tenham gostado. E eu adoro tirar as fotos dentro do quarto por várias razões. A primeira é claro, a luz natural e a segunda uma cama. <risos> Eu adoro tirar fotos em cima da cama, deitada na cama, sentada no chão, perto da cama. As possibilidades de foto são imensas e vocês já me devem estar fartos de ver a tirar fotos dentro do quarto, mas a verdade é que ficam sempre chamados, por isso tenho mesmo que tirar. A Filipa também tem uma ideia para vocês no quarto, em cima da cama, por isso vamos ver a ideia dela agora. Oi. Ora bem, como eu tenho um bebê pequenino, eu vou usar o quarto de visitas em vez de usar o meu quarto, porque o meu está compreensivelmente desarrumado. Para tirar esta fotografia eu tenho aqui umas luzinhas, tenho este candeeiro e tenho estas duas luzes aqui e o candeeiro do teto e vou tirar a foto em cima da cama e como o acessório vá à prop, decidi usar este livro, que foi o meu namorado que me deu quando eu ainda estava grávida e que eu gosto bastante. E então, assim sendo, eu já vos mostro o processo. E pronto, temos o resultado final. Uma foto em casa sem grande esforço. A Inês vai-vos dar agora uma ideia de como vocês podem incluir os vossos pulsos nas vossas fotos, por isso vamos ouvir o que ela tem para dizer. Olá, o meu nome é Inês Opitzi e vim aqui a pedir da Maria para vos dar uma dica de fotografia. Eu, nas minhas fotografias, costumo sobre sair mais sempre o meu cabelo, porque é laranja, não é? No entanto, uma coisa que eu adoro em fotografias são os detalhes, ou então até mesmo a decoração. Neste momento aqui a minha decoração não é muito grande coisa, não é? Mas o que eu costumo usar nas decorações são pelos muitos peluches, como podem ver eu tenho imensos peluches. E acho que é uma dica ótima, é vocês usarem coisas que vocês têm em casa e acho que todos nós temos peluches, não é? Por isso é uma coisa que é muito fácil de fazer com fotografia. E podem estar na fotografia com uns como por exemplo, abraçar os pulsos ou os meus assim aqui do lado, que fica bem também. Ou então mesmo fazerem uma fotografia só mesmo de poloços. Então é isso, espero que vocês tenham muito proveito desta dica de fotografia, eu usei mas No outro dia, por acaso, eu partilhei com vocês uma foto em que estava assim com o meu Pikachu no ombro e vocês gostaram muito da foto, principalmente do Pikachu. uma coisa que realmente não se vê muito no Instagram, por isso é uma boa ideia para a foto. Uma dica que eu vos posso dar é não tirar só uma foto no chão, uma foto em cima da cama, só pensando no espaço em si e, por exemplo, na roupa que vocês vão usar, mas criem um cenário, contem uma história. Para esta foto, o que eu fiz foi tirar a foto com o meu telemóvel e colocar aqui o meu computador, a minha câmera e também vou estar com a minha câmera compacta, como se estivesse a fazer um vlog, e aqui também o meu querido Pikachu, e assim consigo contar um bocadinho a história, porque normalmente é isto que acontece, é isto que acontece quando eu estou a editar vídeos, estou com o meu computador, com as câmaras todas espalhadas, com os cartões, para conseguir começar a editar. Claro que aqui o Pikachu está um bocadinho mais, porque ele costuma estar ali naquele canto, perto das minhas câmaras analógicas, mas é mais ou menos isto que acontece, uma confusão organizada, mais ou menos, e vocês podem contar uma história, vocês podem adicionar mais objetos, como por exemplo o que a Inês vos disse, colocar os vossos pulos, por isso eu adicionem vários objetos, contem uma história e vai ficar uma foto super super interessante, prometo-vos. O Pedro Leitão tem para nós duas ideias de fotos e eu adoro fazer as duas. A primeira é sentar no chão, que é uma coisa que eu já vos partilhei com vocês no Instagram. É uma boa forma de criar uma foto diferente que pouca gente tem e é algo mesmo muito simples se vocês conseguirem criar, vocês só precisam de colocar um banco ou uma pilha de livros e colocar o vosso telemóvel lá com alguma coisa a fazer de suporte e depois sentar isso -se no chão e vocês podem usar o temporizador, podem usar os gestos, se o vosso telemóvel tiver essa função, usar o som que também existe, usar um comando se vocês tiverem, mas o temporizador funciona muito bem, principalmente porque vocês estão muito, muito perto do vosso telemóvel e depois vocês só precisam de sentar no chão, fazer vozes incríveis, como o Pedro Leitão sabe muito bem fazer. Nós tivemos um vídeo juntos em que deu para ver que ele tem muito jeito para ser modelo fotográfico, por isso eu vou vos deixar aqui a passar, mas essa seria a primeira ideia, uma ideia muito, muito simples de fazer e uma ideia que fica muito, muito boa. A outra ideia que ele tem para vocês é uma ideia bastante parecida com a anterior, mas em vez de estarmos no chão, estamos sentados num sofá e, da mesma forma, vocês só precisam de encontrar uma coisa do tamanho certo que vocês querem. Se tiverem um tripé fantástico, se tiverem uma mobília à frente, é só colocarem o vosso telemóvel lá. Tentar encontrar uma forma de colocarem mesmo ao nível que vocês querem. E como eu vos disse e a Filó também vos disse, uma pira de livros funciona bastante bem para esse tipo de coisas. E depois tirar fósseis. E não há muito a dizer sobre isso, são ideias muito simples que vocês viram, mas ideias funcionam mesmo muito bem. Por isso, nunca se limitem, nunca sintam que uma coisa é demasiado simples e que não vai funcionar, porque claramente funciona. Olhem para estes resultados. Sim. Ok, mas e se vocês quiserem agora passar para o próximo nível, tirar uma foto com a câmera traseira, uma foto com a máxima qualidade possível. A Daniela tem uma ideia incrível para vocês, para vocês conseguirem tirar foto com a câmera traseira, mas ao mesmo tempo conseguir ver o que é que vocês estão a fotografar e é uma dica incrível, vocês vão gostar muito, por isso vamos ouvir. Olá, eu hoje vou partilhar uma dica sobre como é que eu tiro fotos da minha maquilhagem sozinha, em casa e sem ajuda. Para isso eu vou precisar de uma ring light ou de uma luz qualquer que vocês tenham, pode ser um candeeiro, uma luz natural, qualquer luz serve. E vou precisar também de um espelho, que neste caso vou usar este maior, mas vocês podem usar algum desde que não o tenham que segurar. Depois eu vou usar o meu telemóvel com a câmera traseira ligada porque tem mais qualidade e vou simplesmente virar o ecrã do telemóvel para o espelho. Então desta maneira, vocês conseguem ver ali a minha cara a falar, eu consigo ver exatamente como é que está a minha cara e fazer o ângulo que eu quero para tirar a foto que eu quero da maquilhagem. Se vocês quiserem fazer um close, por exemplo, do olho, vocês podem aproximar muito do olho, aqui no zoom ou mesmo com o telemóvel, por exemplo, assim, e tirarem uma ótima foto de maquilhagem. A Liliana agora tem para vocês uma dica para tirar fotos com gatos, por isso vamos ouvir. Alô, meu nome é Liliana, eu tenho um canal no YouTube que chama-se Liluria e quero primeiro agradecer à Maria por o convite e por me deixar participar neste vídeo. A minha ideia de fotos para vocês é com plantas, porque para quem não sabe eu dar plantas e tenho imensos vasinhos na minha janela, então a minha ideia simples é ter uma, um vaso giro, uma planta bonita que vocês gostem. E 30 que tem plantas em casa que dão um ponto de cor à vossa fotografia, portanto é isso que eu vos vou mostrar. Vou usar esta porque acho que é a mais gira delas todas ou porque também está numa caneca. Só assim a fotografia eu acho que já ficava incrível. Eu vou utilizar então este meu mini tripé e tenho aqui o meu telemóvel em cima e então vou utilizá-lo para tirar a foto a mim com o cato nesta parede branca. Eu tenho um mini comando que dá como o meu telemóvel, mas caso vocês assim não tenham, usem apenas o temporizador. A primeira coisa que eu vou tentar fazer vai ser, primeiro que tudo, ficar só com a parede branca, portanto puxei o tripé para a frente e agora vou então fingir que estou a beber o meu cato. Vou apenas segurar o cato. Podem colar com cuidado o... isto à vossa boca, mas têm que ter muito cuidado a manusear um cat. E eu espero que vocês gostem desta ideia, que é muito simples, basta uma parede branca e um vaso com uma flor. E não se preocupem, nenhum cat foi magoado durante estas filmagens. <risos> Tchau! A nossa última participação é da Soraya, por isso vamos ver que truque é que ela tem para nós. A Soraya é uma e está-nos a mostrar com este pequeno clip exatamente a forma como ela cria uma foto clean com fundo branco. É algo tão simples como usar a luz natural, como nós já falamos várias vezes neste vídeo, e, como dão a ver, a janela nem precisa ser muito grande, desde que a luz consiga embater na vossa cara e depois utilizem alguma coisa para criar o vosso fundo. Neste caso ela está a usar um difusor de luz, de fotografia, mas vocês conseguem fazer vários fundos com tecidos que vocês possam ter em casa, por exemplo este tecido azul com lancholas que eu tenho dá um efeito muito giro com alguns brilhos no fundo, as possibilidades são ilimitadas, vocês escolhem o fundo de acordo com o que vocês gostam mais, de resto é só colocar o vosso telemóvel, a vossa câmera num tripé ou num suporte como nós já vos ensinamos neste vídeo e depois tirar fotos com o comando ou com o coisa coisa dá. E a foto final é esta, é uma foto com uma luz muito bonita, natural na cara e com um fundo personalizado ao vosso gosto. Um truque que eu tenho para vocês é vocês tentarem tirar fotos em sítios estranhos para vocês, principalmente, porque para nós vai ser sempre tudo diferente e novo e incrível. Esta entrada para o meu quarto é uma coisa que para mim é estranha, mas depois em fotos até pode ficar bem. Eu costumo tirar fotos sempre sentada na cama, sentada no chão perto da cama, mas tirar uma foto aqui assim, nesta zona é uma coisa que eu nunca tirei, mas se vocês estão a ver que tem aqui estas linhas verticais que até ficam bastante bem mas no final da fotografia, por isso explorem a vossa casa e tentem encontrar espaços que geralmente vocês não iriam tirar uma foto, mas agora vocês podem explorar a casa, encontrar sítios novos para tirar fotos, explorem sítios que raramente vêm com um sítio para uma foto e experimentem tirar fotos, vocês vão ficar surpreendidos. Espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo, se vocês quiserem ver o Instagram, o YouTube, o blog de toda a gente que participou, vai estar tudo na descrição e quero agradecer muito, muito, muito a toda a gente que participou, vocês são incríveis e espero que vocês tenham gostado deste vídeo, espero que vos tenha dado inspiração para as vossas próprias fotos dentro de casa e é isso, espero que vocês tenham gostado e vemos nos no próximo vídeo.